E galera, acaba de ser lançado no CS um novo pacote, uma nova coleção de skins do mapa Anubis. Esse pacote tá aqui no menu do CS chegou à venda, por R$ 9,99, né, R$ 10,00, ele é um pacote de skins diferente, ele não é uma caixa que você precisa de chave para abrir, e ele não dá nenhum drop raro, nenhuma luva, nem faca. A melhor skin que a gente pode pegar é SM4A4, Eye of Horus, que tá muito bonita, e só tem uma skin Covert na caixa, essas duas skins rosas, então assim para dar profit tem que ser P250 ou essa Famas que na minha opinião tá muito bonita, cara, eu gostei muito da Famas, achei ela uma skin meio diferenciada são 19 skins novas aqui na caixa, todas com esses detalhes, lembrando o mapa Anubis, e eu achei que ficou uma coleção bem bonita, várias skins interessantes algumas eu gostaria de ter pro meu inventário, eu acho que para hoje eu queria pegar uma M4 dessa a gente vai abrir alguns desses pacotes mas se vier uma Famas dessa, eu tô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 O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Pois bem, esses pacotes aqui são uma nova maneira da Valve lançar caixas E com certeza a gente vai ver esse pacote aqui na sua versão souvenir no Major de Paris Então eu tenho quase certeza que essas skins aqui vão ser também souvenir E bem, não tenho certeza ainda se vale ou não vale a pena comprar Vários desses pacotes e abrir, vamos descobrir agora, tá? E depois a gente, no fim do vídeo, faz as contas, tenta ver aí se vale ou não vale a pena. Eu só acho que é muito raro de dropar skin covert nessa caixa, porque provavelmente as chances para cair os itens são diferentes das caixas normais. De qualquer forma, eu vou abrir aqui 30 desses pacotinhos para testar. Se der bom, a gente pode abrir mais. Então, deixa um like aí embaixo se você quer que eu volte aqui e abra um 100 desse, pelo menos. Eu já fiz um vídeo mostrando todas essas skins em game então se você se você quiser conferir também, fica aí a dica E ó, qualquer coisa que vier aqui dentro Provavelmente o esquema é Vender logo de cara Essa caixa, diferente das caixas novas aí que a gente recebe Ela não vai cair de preço Ela vai se manter R$10 Mas assim, 10 reais por uma caixa hoje É mais barato do que uma chave, né? Uma chave tá 12 reais mano Então vamos ver o que que acontece Vamos analisar aí o preço dessas skins Mas muito cuidado com todas essas skins agora Porque provavelmente Vai seguir a mesma tendência das caixas novas aí do CS, dá uma dropada de preço nos primeiros dias, e ó só item cinza até agora meu amigo, só item cinza, vai um rosinha pelo menos, por favor eu comprei só 30 caixinhas que é pra testar opa ah velho, eu olhei m 4 a 1 mas essa lama aqui não dá não, que normalmente aqui ficou bem bonitinha a caixinha né, já bem sugerindo mesmo que a gente vai ter essas skins na versão souvenir, algumas eu não consigo imaginar muito bem com os adesivos dourados, tipo assim, essa famas aqui com adesivo dourado, será que vai ficar boa? E algo que eu quero conversar com vocês é que a Valve já tá deixando claro que essa vai ser a última atualização do CSGO antes do Major de Paris. Então provavelmente a gente não vai ter mais nada até o Major chegar. Não vai ter nada de operação, nada de caixa. Eu acho que eles vão guardar essa operação para o CS2. É né? a operação que nós estamos esperando aí para o CS já há bastante tempo, cara. Faz muito tempo que não tem uma operação divertida. A casinha. Mas eu não quero toda essa casinha também não, cara. Essa daqui é quase que uma nova AK até né não entendi não sei não gostei ah, uma coisa que eu ainda não procurei porque tá na madrugada ainda do dia que acaba de lançar essa caixa é se alguma skin tem algum easter egg alguma skin com float alto então se você já descobriu vai deixar aí nos comentários me fala qual skin aí você achou mais bonita da coleção anubis eu particularmente tô gostando da famas porque é a única skin azul e é a única famas azul bonita que já foi lançada eu acho no mais sempre vou ficando triste nesses vídeos de abertura de caixas da Valve, porque é difícil dropar uma coisa boa, cara Tanto as caixas quanto as cápsulas Sempre me pegam, eu nunca dropo nada né? Meio que padrão, assim Uma vez eu acho que eu abri mil e não sei quantas cápsulas E tipo, não veio nada Só veio porcaria, caixa não é, não é muito diferente disso não a única vantagem é que eu não tô pagando 50 reais por caixa. Porque toda vez que eu faço um vídeo de caixa de madrugada, na primeira noite assim que lança, as caixas estão tá 50 pila. E ó, essa Scout é uma skin que eu gostei, cara. Pena que não veio o Factor New. E ela no momento tá custando apenas R$4,50. Tá de sacanagem, cara. Eu acho que as únicas skins que estão custando alguma coisa mesmo são as rosas e, claro, a Covert, né? A M4. Vamos torcer pra vir ela, cara. Nunca te pedi nada, Valve. Vamos que vamos. Ó, depois eu vou ler um um monte de gente falando assim Ah eu abri cinco pacotes e dropei aí quatro cara só para ficar triste deixa aí o seu comentário se você abrir alguma caixa dessa e dropar coisa boa mas sei lá eu acho que abrir uma quantidade muito baixa desse pacote meio que é queimar dinheiro o que a gente tá vendo aqui a chance de cair até um item azul cara tá tipo assim muito baixa eu quero calcular daqui sei lá 24 horas 48 horas quando a galera já tiver dados e tal as porcentagens eu quero calcular e ver se vale a pena pena cara o retorno desse pacote aqui ou não vai nada nada nada nada de bom cara putz grila uma fama é tudo que eu te peço vai game aí para voz a casinha quase passar um item azul ou um item rosa que já é um sinal bom velho ah putz não cara não não é isso não é isso que eu quero famas faminhas vai ah e sobre fazer contrato de troca aqui com essas skins, <risos> eu sei, cara, acho que eu não vou nem pensar nisso, porque, na moral, tá complicado, não veio nem skin pra fazer contrato de troca, não veio nem skin azul direito pra mim, mano. Vamos lá, galera, estamos terminando aqui as caixas, pacotes... Uh, veio algumas skinzinhas azulzinhas e tal Só que nada de float muito bom Então complica a minha vida Se tivesse caído alguma factor New dava pra até pensar em fazer um contratinho Últimas três caixas Ou será que eu devo dizer pacotes? E essa é a nova coleção aí da Anubis, cara Algumas skins bonitas, todas meio parecidas E o preço delas a gente vai descobrir em breve Se vai ou não vai manter nesses preços aí do primeiro dia Eu vi que a m 4 a 4 Tá terror assim, cara. E se você quiser abrir um pacote desse, você entra no CSGO e você compra direto aqui, né? Em vez de comprar a caixa, tipo assim, no mercado e ter que comprar depois uma chave, você compra direto no CSGO e abre igual um pacote souvenir mesmo que não precisa de chave, né? Acho que essa é a única parte boa. E aí galera, vim dar uma checadinha nessa Scout Só pra matar a curiosidade Bonita, bonita Peguei também a Tec9 Múmia Essa daqui eu achei legal Achei bem bonita, ó Tá chique, tá legal E sobrou um pacotinho aqui Eu vou abrir esse pacotinho Vai que no último acontece o inesperado Vem, vem, vem é isso, é isso. Aí ah, antes que eu me esqueça, as skins no CS2, galera. Começando pela M4, a Air Force, Eu acho que o dourado dessa skin de M4 deu uma destacada legal no CS2, na cs 2. A P250, a Pepsi eu gostei também. Acho que esse tom aí de dourado, laranja, deserto, areia ficou muito bom. Nessa skin também ficou bem, tipo, realista, assim, né? Ficou uma skin maneira. A fama mas aqui vai dividir opiniões. Então, a galera, que não vai gostar porque ela é meio camuflada, mas essa Skin, ela tem tipo um efeito holográfico. É algo bem legal e é uma das formas mais legais. P90 esse cara B, mano. Essa daqui tá perfeita. Uns relevos, uns efeitos 3D que eu achei sensacional. E daqui para frente, não gostei tanto assim das skins. A Glockzinha eu achei que ficou bonita, tá? Eu acho que foi uma das skins aí também. Ficaram sensacionais nessa coleção da Anubis. Mas as skins seguintes aí eu não gostei tanto. A WP, bem mais ou menos. A K, podia ser um pouco melhor. Mas é por isso que estão aí numa categoria mais. Comum mesmo. E aí, finalizando as skins restantes. Até que Nine eu gostei um pouquinho também. E temos as últimas skins aí mais comuns. E dessas daí eu não gostei de nenhuma em particular, mas muito bom ter uma nova coleção. E algumas dessas skins com os adesivos dourados podem ficar insanas. A gente pode tentar fazer umas criações aí tipo, umas montagens de como seriam essas skins com adesivos dourados em game. Deixa nos comentários se vocês querem que eu teste isso no server privado com skins dourados aí, tipo de Antwerp, de Stock Home, talvez os stickers dourados aí do Vamos ver Já vi os conceitos de como seriam os stickers do Major de Paris E provavelmente já deve ser lançado aí Perto do dia 1 de maio A atualização com o passe para o Major E com as cápsulas de adesivos E também, obviamente, os pacotes com as skins souvenir Galera, até o próximo vídeo Não esquece de deixar um likezão aí Infelizmente, não pegamos nada Mas faz parte, né, mano? As caixas da Valve são assim mesmo Então, se você quer tentar umas caixas Que dá pra ter uma chance melhor Cola no Keydrop, o link tá na descrição A gente se vê na próxima, galera um abraço, falou!